Olá, aqui é a Daniele Schmitz. Vamos ver quais são as recomendações de acessibilidade quanto a salvar um documento. É necessário sempre salvar um documento e ao disponibilizá-lo é importante, importante seguir as recomendações do EMAG, que orienta que sejam salvos no formato HTML ou ODT. E que também é importante disponibilizá-lo em PDF, tomando sempre o cuidado para que se, eles sejam acessíveis. Então, aplicando todas essas orientações de acessibilidade que nós estamos vendo no curso. Como nós vamos salvar nesses três formatos? Nós estamos no LibreOffice Writer. Nós vamos no menu Arquivo, Salvar Como. O arquivo já está salvo na área de trabalho. Nós vamos apenas modificar, alterar o tipo do arquivo. Então, se nós queremos salvar em ODF, nós vamos clicar em documento de texto ODF. Se quisermos salvar em documento HTML, nós vamos escolher esta opção. Salvar em HTML, porque ele já está salvo em ODF. Salvar. Agora, se nós quisermos também disponibilizar o mesmo arquivo em PDF, nós vamos em Arquivo, Exportar como, escolher a opção Exportar como PDF. Abrir uma janela no centro da tela, nós temos que tomar o cuidado para que duas opções estejam marcadas, para que ele preserve as formatoações de acessibilidade que nós aplicamos. Esta opção aqui, que vai incluir as informações da estrutura do documento. PDF marcado, adiciona estrutura ao documento. Essa opção tem que estar marcada. E também... Exportar marca páginas. Esta opção também nós vamos deixar marcada. Para que ele preserve a estrutura e a formatação que nós já fizemos. Vamos clicar em exportar. Vamos salvar também na área de trabalho com o mesmo nome. Aqui o tipo ele já está mostrando o PDF. E vamos clicar em salvar. Vamos fechar o documento. E aqui estão os três arquivos. Orientações já estava salvo, como documento ODF. Outro arquivo salvo em HTML. E o arquivo salvo em PDF. Assim, então, nós salvamos arquivos em editores de texto nesses três formatos.